de bricolage do Leroy Melan. meu nome é João Teixeira e eu sou responsável pela área de formação da Bosch. E hoje vou-vos apresentar aqui algumas soluções para fazer a montagem na vossa cozinha de módulos superiores ou inferiores, cumprindo sempre todas as situações de montagem do equipamento. E permitindo sempre a vocês, a partir de, de vossa casa e mediante a, a aquisição de alguns equipamentos, a fazerem, portanto, a, a compra e a, a vossa própria instalação neste caso de aumento, de melhoria do que seja da própria cozinha. Importante, antes de começarmos provavelmente na situação da montagem do módulo, temos ter alguns cuidados, onde é que o vamos fazer e como é que o vamos fazer, que tipo de estrutura é que temos, é betão, é azulejo, temos alvenaria, temos só uh, cartão, gesso cartonado, há uma série de situações em que o móvel poderá ficar um, portanto, montado e devemos sempre saber qual é, nada mais nada menos, a base onde ele vai ficar fixo. Okay? Para isso, temos aqui alguns, alguns, alguns equipamentos da Bosch bricolage que nos vão permitir fazer uma série de possibilidades no que diz respeito e acompanhar durante a situação da montagem. Um deles é o nosso Kigo. A vantagem do Bosch Kigo Plus é que é um equipamento só de uma uh, tecla. Portanto, ele quando está totalmente tapado não faz emissão da respectiva ponto mas quando acionamos rapidamente ele nos dá a linha em que está sempre que tiverem a linha como conforme aqui está quer dizer que a linha não está devidamente calibrada. o que é que quer dizer quando ele pisca quer dizer que não está nos 100% da sua nivelação Portanto, devemos de procurar qual é a nivelação correta e depois, estão sim, fazer a respectiva situação de nivelação. Outra, outra vantagem que este equipamento tem é que pode trabalhar em cima do, do vosso tripé ou pode ser retirado. Pode ser colocado em, em cima de qualquer superfície, desde que seja plana e temos, então, a tal linha. Podemos ter sempre o um ângulo de 90 graus, conforme podem ver, temos sempre a possibilidade de ter um ângulo de 90 graus no eixo da máquina e temos nada mais nada menos que algumas marcações previamente, tanto na parte superior como na parte horizontal. Outra vantagem que tem também o tripé é recolher as pernas, se assim fosse, certo, e colocá-lo em cima de uma bancada, de outro tipo de, de equipamento que a gente tenha à nossa disposição. e fazermos também a nivelação. Importante frisar que o equipamento, neste caso o tripé, traz uma bolha de nível, portanto pode-nos ser útil para, no caso de termos que nivelar a base, permitir-nos a nós rapidamente saber se estamos a nível ou não, porque ela na parte superior tem a sua nivelação e portanto voltando podemos acionar novamente o equipamento e a partir daí sabemos qual é a esquadria que temos e vamos, vamos simular aqui a montagem de um equipamento neste caso um módulo superior temos logo aqui o ângulo a 90 graus tanto seja para o lado direito seja para o lado esquerdo o equipamento pode trabalhar até 10 metros e portanto dá uma visibilidade bastante grande quanto consoante vamos afastando portanto temos mais ou menos autonomia e maior visibilidade do ponto laser. A vantagem dele, ser pequeno, compacto e só de uma tecla, portanto não carece de grandes conhecimentos em termos de nivelação. Portanto, isto é um, é um dos pontos principais é saber onde é que nós vamos montar e como é que vamos montar. Já sabemos se estamos a nível ou não, neste caso do próprio equipamento. O que é que podemos também fazer? E eu trouxe-vos o ZAM. O ZAM não é nada mais nada menos que um medidor de distâncias mas tem algumas funcionalidades bastante pertinentes. Mas delas são, ele faz a medição de fita, tipo de fita métrica e faz a medição também, se for preciso, em termos de distância e vai somando. Mas tem outras três acessórios que eu acho que são importantes, principalmente quando temos que trabalhar e fazer este tipo de, de, de montagens. Podemos rapidamente trabalhar com uma fita métrica invisível. Qual é a vantagem? Com eu vou puxando ele vai-me marcando automaticamente qual é a respectiva zona. Portanto, permite-me a mim sempre eu ir puxando e ele dar-me essa vantagem. Este equipamento tem vantagem de que? De eu chegar, vamos supor que este é o meu suporte onde eu vou fazer e eu rapidamente, para saber qual é o módulo que devo comprar uh, no Leroy, portanto, permite-me a mim rapidamente chegar e saber qual é a distância, se esta fosse a minha superfície, qual era a distância que eu tinha aqui de móvel para montar. Portanto, 33.3. O que teria que chegar ao Leroy é escolher um, equipamento, um módulo dentro dessas medidas. Outras vantagens que temos com este, com este equipamento e com outro acessório é que permite-nos a nós também ter uma luz e, e ser um nivelador rápido. Então, se nós quisermos mais uma linha de nível, podemos nivelar rapidamente com o mesmo tipo de acessório, neste caso o ZAM. E permite-nos a nós, portanto, em qualquer altura, fazer a projeção de uma linha que pode ir também até 5 metros e estar de acordo com as necessidades. Não menos importante, e às vezes para aqueles uh, projetos que têm uh, superfícies curvas, uh, temos o nossa medidora também, consoante vamos deslocando a, a roda, ele vai fazendo a sua medição. Portanto, superfícies curvas, convexas, superfícies muitas vezes em que o laser não tem batentes, como é o caso que temos aqui, não temos qualquer batente para o laser ter a emissão e a recepção do mesmo, podemos utilizar tão simples como este equipamento que chegamos aqui e fazemos esta medição, ok? Eu vou-vos agora mostrar, 33.3 mas agora simulando aqui em baixo portanto, consoante eu vou fazendo o deslocamento, ele vai-me vai automaticamente gerindo a distância que tem é mais um acessório que permite, para além, como sabem, de ser um, um laser que faz todas as funções com só um botão e que permite fazer todas as medições que são necessárias, neste caso, para saber qual é o módulo correto, se está ou não está de enquadrado, tirar os níveis, ter, trabalhar com superfícies que não sejam perfeitamente uh, uh, planas ou que não tenham batente, portanto, e daí a situação, e temos aqui a fita métrica invisível, que nos dá também uma ajuda Bastante, bastante pertinente quando temos esta, estas vantagens o ZAMP além disso trabalha normalmente como um laser de distâncias portanto não tem muito mais do que um laser que nos vai dando os parciais ele vai nos dando os parciais e vai nos dando os totais que nós vamos sempre somando de acordo com, com, com, com o objeto pretendido vantagens, de, vantagens deste equipamento também o zero começa sempre da base e portanto podemos trabalhar até 20 metros com este tipo de equipamento sem qualquer problema, uma vez que a sua precisão bastante, também é bastante alta. Portanto, um, o respectivo uh, nível para saber se temos ou não temos uma, uma parede completamente, um, o Kigo que nos permite fazer isso, que a perpendicularidade que temos ou não temos na nossa parede, o medidor para saber qual é o tipo de módulo que vamos ou que vamos necessitar para fazer, portanto, este aumento da cozinha, melhoria, portanto, permite-nos trabalhar todas essas áreas, mas, acima de tudo, um dos pontos principais tem a ver com a fixação. E com a fixação, nada mais que ter um detector para metais, madeira e cabos elétricos, que nos permita a nós rapidamente saber se, onde, vamos, onde vai ser a nossa a zona de suporte, se passa ali algum cabo elétrico, alguma estrutura de madeira ou se temos ali alguma estrutura de metal. Para aqui Para escolher rapidamente o acessório com o qual vamos trabalhar. É de fácil utilização, também só com um botão, temos que comprimir. Ele, cada vez que ligamos, dá-nos sempre as respectivas instruções de passo a passo. Portanto, mesmo que não utilizamos utilizemos com alguma regularidade, permite-nos a nós um, saber sempre o que é que é preciso. Portanto, e como é que devemos fazer. Portanto, só temos que fazer a situação lateral. Importante, neste tipo de equipamento, devemos sempre, do eixo da furação, fazer para um lado e para o outro. 30 centímetros, tanto para a parte superior como para a parte inferior também, esquerda e direita, portanto, para permitir que não temos qualquer tipo de uh, superfície naquele espaço. Outros dados importantes, portanto, que devemos retirar também, é todo o que seja, uh, neste caso, anéis uh, e relógios. Portanto, uh, eliminar de alguma modo a nossa eletricidade estática, retirando de perto da máquina todo esse tipo de equipamentos. Importante também quando trabalhamos com este tipo de equipamento. Uma vez que a nossa eletricidade estática é diferente do equipamento, devemos descarregá-la para a fonte onde vamos fazer. Portanto, eu devo colocar a minha mão primeiro, antes de começar a trabalhar para nivelar a eletricidade estática, e só depois é que eu devo utilizar. Movendo lentamente, tanto para a direita como para a esquerda, e depois tanto para cima como para baixo no mesmo eixo. Portanto, eu devo chegar aqui, selecionar, ok ele está-me a dizer o que é que eu pretendo fazer. Eu vou pôr aqui metal. Portanto, quando aparece a situação de verde, quer dizer que eu posso furar naquele sítio. Okay? Consoante, eu vou fazendo o deslocamento. E podem ver que ele é bastante sensível. Aqui está-me a dizer que tenho uma superfície de metal e que não me é uh, uh, aconselhado a furar. Okay? Mas ao lado, tenho aqui já outra situação, que é o amarelo. Okay? O amarelo a mim diz-me que é da minha responsabilidade se eu vou furar ou não vou furar. Ele não aconselha que a gente fure, porque muitas vezes tem a ver com o tipo de material que lá está e como é que ele funciona. Portanto, deve sempre fazer um deslocamento lateral até encontrar a superfície, sabendo se estou a apanhar alguma coisa ou não e depois devo fazer a mesma situação na parte superior, se posso ou não posso furar naquele espaço. A vantagem do, do equipamento, ele tem nesta área o sensor, e, portanto, daí ele, permite ter necessário, para que ele trabalhe corretamente, uma vez que a emissão é em cone da, da fonte, de, do sensor, portanto, permite rapidamente saber o que é que estamos a apanhar. Portanto, sempre que virem verde, como eu, vi, como eu vos mostrei, permite furar naquele sítio, ok? Se tiverem amarelo, vão ter algum cuidado, porque a máquina diz mesmo que está muito perto de um de uma zona vermelha, portanto, se a gente fizer logo aqui o deslocamento lateral, nem 2 milímetros nos afastarmos, temos logo a marcação do metal. Portanto, é importante saber, porque se for a situação de um cabo elétrico, o que é que vai acontecer? Este vermelho vai ficar a piscar, ok? Para que a pessoa saiba que não é metal, mas é um cabo elétrico em carga. Portanto, todos este tipo de elementos ficarão subejamente conhecidos antes de nós começarmos a nossa instalação do nosso equipamento. Portanto, Voltando outra vez a frisar aqui, o nível, o Kigo, que vai permitir saber se estamos a trabalhar não perpendicular, na superfície que estamos a trabalhar. A situação quando viermos escolher qual é o módulo que precisamos e as várias funções que ele tem mediante a zona que eu vou trabalhar. Portanto, se tenho ou não tenho base para fazer a medição, a fita métrica, a de rolo e a projeção de linha. E, não menos importante, o nosso Universal Detect vai fazer nada mais nada menos que a situação de permitir fazer a detecção de todos os materiais que estão por detrás da superfície que eu estou a trabalhar. Como eu disse, há alvenarias, esse cartonado, betão, há uma, uma infinidade de madeira, há uma infinidade de superfícies onde eu posso colocar os meus móveis e eu tenho que saber sempre o que é que está por trás para que não haja acidentes em termos da montagem. Vamos proceder à montagem neste caso agora do módulo superior, não há muita diferença da montagem entre o módulo superior e o módulo inferior, um, optámos pela situação do módulo superior por uma questão uh, muito prática, escolhemos neste caso um modelo de 70 por 60 por 32 importante, na própria caixa do, da, da marca temos todas as, as cotas, portanto que é importante que vocês tenham em atenção um, qual, é o, qual é o equipamento que estão a adquirir e traz também todo o tipo de ferragens puxadoras e a porta também já vem montada, portanto quando montarmos este kit ficaremos com um elemento neste caso um módulo completo com as medidas que são montadas, neste caso 70 de altura 60 de largo por 32 de fundo portanto é este equipamento que nós vamos montar este módulo portanto e que está disponível no Lerro Merlin em todas as lojas e como eu digo trazendo nós as medidas de onde vamos fazer a aplicação, rapidamente conseguimos escolher. Importante que há vários tipos de cozinhas, em vários tons. Vamos montar um branco, há outros tons de cozinha, Portanto, e é só para saberem que, com as outras necessidades, poderão alterar em função da vossa necessidade de compra ou de melhoria. Dentro da caixa vêm duas peças destas. Okay. podemos ver são iguais traz a parteleira vamos deixar isto para o fim porque só, só vai entrar no fim portanto não há qualquer necessidade portanto, estamos a falar dos topos depois temos as laterais e vou colocar da mesma da mesma maneira para saber que esta zona é a zona de e automaticamente é aqui que eu vou fazer a inserção da placa de fundo depois tenho a placa de fundo e, não menos importante, também já lá vamos, e não menos importante, a porta que aqui está. Portanto, a porta já vem com a furação e nós podemos... Importante neste tipo de montagens destes módulos, a minha porta pode ser direita ou eu posso abrir para o lado esquerdo. É uma questão de opção. Portanto, qual é a situação de abertura que me dá mais jeito. Portanto, sem, sem ser necessário mais furação, eu só tenho que orientar a minha porta para o sentido que quero fazer a abertura. Vamos deixar também para o fim, uma vez que não é necessário para já. Começando pela base. Bem, hum, os acessórios, como eu disse, vêm todos incluídos. Há que arranjar uma superfície onde consiga montar. Se não tivermos uma superfície, o que eu aconselho é abrirmos a caixa na totalidade para fazer de suporte, servir de suporte para nós montarmos aqui em cima, uma vez que grande parte de, dos elementos que vêm cá dentro ficarão expostos. Portanto, e daí ser importante eh, termos uma zona de trabalho. Depois temos uma zona de trabalho. O que é que é necessário? Um lápis. É necessário um martelo pequeno. É necessário também colocarmos todos os tipos de ferragens que temos, tanto para interior como exterior, já vos vou explicar, e também, não é menos importante, a situação da pega que já vem com a, a caixa. Mas isto vamos deixar para o fim. E agora vamos àquela parte que é como é que a gente montamos isto tudo. Portanto, podemos montar com a situação de ferramenta manual, no nosso caso vamos montar com tudo o que é ferramentas da Bosch. E neste caso, eu selecionei, para esta montagem, a nossa aparafusadora de 12V Easy Drill, que tem a vantagem de ser pequena, compacta, de bateria extraível, com duas funções mecânicas e eu sei sempre qual é o sentido de rotação da máquina, uma vez que tenho na parte superior o sinal visual em termos de cor que me dá isto. Não menos importante a situação do controle do torque. Como estamos a falar em materiais de aglomerado Quando fazemos o aperto Há que ter algum cuidado Com a força que utilizamos Daí eu vou fazer a gestão Podem ver Que ele dá-me a situação de vários níveis de aperto E consoante o parafuso Eu vou optar por mais força ou menos força Bucha de aperto rápido portanto, E podemos trabalhar até 10mm Com qualquer tipo de broca Ou de parafusamento Importante Neste caso, as ferragens, muitas vezes, são diversas. a um, que optar -se sempre pelo o parafuso correto e a que optar -se sempre pela situação de que tipo de parafuso é que estamos a falar. Existem os Philips, existem os Pussy Drive. Neste caso, vamos trabalhar com o Pussy Drive em termos da cabeça. Isso é só para mostrar a diferença. Estamos a falar em, em termos de, de situação. Portanto, aqui temos a situação de um Philips. Isto é uma ponta Phillips, isto é uma ponta Pozidrive. Drive. Como podem ver, ele tem mais 4 entalhes interiores que não tem este. Porquê é que é importante escolhermos bem o acessório com que vamos trabalhar? Porque Para não danificar a cabeça do parafuso. Portanto, se eu trabalhar com um pit que não é o correto, pode acontecer ele saltar, resvalar, dar cabo da cabeça ou inclusivamente dar cabo da peça. Portanto, temos que ter isto em atenção. Portanto, importante sempre é ter... Neste caso, a, a, a máquina, a Exidril, traz um, uma oferta com uma série de acessórios, ter os acessórios correspondentes ao que vamos montar. Como eu digo, aqui, neste caso, vamos montar trabalhar muito com a situação de pus drive. No entanto, quando vamos trabalhar na situação de nivelamento e de fixação, podem ver que já trabalhamos com o Philips. Portanto, não é a mesma situação que estávamos a falar anteriormente. E, às vezes... Temos que alterar, consoante o, o tipo de parafuso que estamos a trabalhar, temos que alterar o acessório correspondente, senão vamos danificar. Portanto, o que eu fiz aqui já foi uma pré-montagem de alguns elementos. Importante, podemos trabalhar de duas maneiras. Só com o acessório e introduzi-lo na máquina. E ficamos com uma área de trabalho mais pequena. Mas, neste caso, como vamos trabalhar para já com dois tipos de parafuso, o indicado é trabalharmos com o acessório, neste caso o prolongamento. Porquê? Porque eu depois de apertar, não preciso fazer mais nada, só tenho que, porque ele é magnético, só tenho que alterar o tipo de acessório com que eu estou a trabalhar. Portanto, não preciso de estar a mudar constantemente ou a abrir a bucha, que está perfeitamente preparada para isso. E vamos dar início... Portanto aqui há a montagem do módulo superior, vou deixar aqui os acessórios à parte, para serem importantes, um, import... não menos não muito importante, vamos deixar as ferragens das costas para o fim da fixação, vamos começar a montar o elemento, assim propriamente dito, e depois então, vamos passar à parte da montagem na sua totalidade. O que é que eu aconselho, sempre que temos uma montagem destas, a fazer o chamado L. Portanto, pegar numa lateral e pegar numa peça que me irá dar a parte da base ou do topo, é indiferente. Como podem ver, elas são totalmente iguais. Não há distinção entre as duas. Portanto, esta como esta. Portanto, podemos optar por uma ou por outra. Podemos começar logo por, por, por colocar os tacos. Okay, os tacos não é preciso muita pressão. Há quem tenta os colar, importante, depois se algum dia precisamos de os desmontar ou temos que ter em atenção isso. Portanto, eu não aconselho a colar, mas se utilizarem cola, depois mais tarde vão ter que os cortar com uma serra. Mas, portanto, inserimos primeiro os tacos, neste caso, dois em cima, dois em baixo, nas partes laterais. Já tinha feito previamente na outra a mesma situação, portanto, eles ficarão montados conforme aqui estão. Depois... Como eu disse, vamos escolher uma, uma destas peças e vamos fazer a montagem, não assim, mantendo sempre a linha pela parte de trás, que é onde vai encaixar as traseiras. Devo ter sempre atenção de procurar os orifícios, fazer uma ligeira pressão e estamos prontos. Okay? O que é que eu devo fazer agora? Vou só retirar aqui estas duas peças, que já lá vamos. Já vamos precisar delas, não agora. Colocar lateralmente, fazer aqui a ligeira pressão, escolher dois parafusos, destes de acordo com a montagem e seguir sempre as instruções do, do, do fabricante. devo sempre dar o primeiro aperto manual. Importante frisar, este parafuso já tem uma cabeça totalmente diferente, um chave Allen, portanto nenhuma daquelas situações que eu tinha ali me vai ser possível. Vou ter que ir aqui à minha caixa, novamente, de acessórios e tirar a chave allen é necessária. Não é esta. Isto é a vantagem de ter vários tipos. Okay, pode ser esta. Portanto, um, vários tipos de bits. Já sei que este é o bit correto. Vou, como eu digo, selecionar a, o nível de aperto mais baixo, mantendo sempre na velocidade 1. Porquê 1 é um, e não a é 2? Na 1 eu tiro mais potência da máquina e tenho menos rotação. Na situação 2 eu tenho o inverso, tenho mais rotação e menos força. Como eu não sei qual é a resistência do material, eu vou pôr na velocidade 1 para ter menos rotação e pondo logo na posição 1 também, que vamos ver se ele vai deixar apertar ou não este parafuso. Senão eu terei que ajustar. Não dá. É o suficiente, já vamos ver. Portanto, eu tenho aqui em um, um, nível 4, eu vou pôr no nível 5 só para fazer um ajuste. Já está. Farei o mesmo embaixo. Vou pôr aqui mais no nível 7 e, e já vos explico também. Se repararem, eu com o nível 7 consigo nada mais nada menos que, é que o parafuso fique completamente embutido na madeira, aqui em baixo ele ainda não está completamente imitido e se a gente passar a unha vê que ou qualquer outro material vemos que temos cá ainda a cabeça do parafuso de fora faça um ligeiro aperto e está pronto, ok? está inserido neste caso a situação dos dois primeiros segunda fase esta primeira está feita para que não haja dúvidas depois na, na montagem Vou escolher já as traseiras, neste caso do móvel. Vou inseri-las na ranhura. Não é preciso nenhum tipo de equipamento para fazer este tipo de operação. Okay? Porque ele entra perfeitamente à vontade. Está feito, está colocado. Não há espaço para termos qualquer. Ele fica com estes remates, porque agora quando colocarmos a outra peça, portanto, permitimos nesta. E agora é aquela situação. Vou montar esta ou vou montar a do outro lado? vou seguir o procedimento inverso, vou montar a de lá, para depois fazer, se assim se pode dizer, a tampa total do armário. Portanto, agora vou montar aquela lateral, neste caso, o topo ou o fundo, como quiserem chamar. Portanto, vou-me servir desta mesma peça. Vou montá-la, oh, olhando sempre para a situação da montagem, não fazendo grande pressão, como eu disse. Vou agora virar o móvel com cuidado, porque agora já tem uma área maior de trabalho. Seleciono dois novos parafusos. estirado aqui para já, já aqui espaço. E vou fazer a mesma situação da operação de iniciar manualmente a montagem e depois então uma vez que já tenho a máquina preparada do outro lado não vale a pena estar a.. já sei qual é o nível da aperto que deve ter. Como podem ver está perfeitamente ajustado, portanto conseguimos fazer sem qualquer problema. E já temos nada mais, nada menos que o feito, se assim se pode dizer. E só me falta agora mesmo criar a tampa uh, para colocar neste tipo, uh, neste móvel. Já tenho a peça preparada, como podem ver. Então, já coloquei os dois, uh, os dois tipos de, de tacos. ok Vantagem, podem ser colocados nesta peça, podem ser colocados nesta. Só tenho que encaixá-los com, com algum cuidado. Não é preciso, como podem ver, o martelo fará só necessário quando existirem superfícies por aqui vamos estar sempre a ver qual é a zona de contacto já sei que está aqui a bater aqui por dentro ok uma ligeira pressão em ambos os lados e temos nada mais nada menos que já colocado Recorremos aos respectivos quatro parafusos que nos faltam e a operação repete-se. Verificamos se os parafusos estão devidamente inseridos na madeira, estão, não temos qualquer situação, portanto, e a opção. E agora, como, como disse há pouco, já tinha preparado este móvel, portanto, este móvel pode ser montado das duas maneiras, é uma questão de opção. Se eu fizer esta opção que tenho aqui, o móvel irá abrir a porta para este lado, se eu quiser fazer ao contrário, teria que o, o voltar para, para o lado lá. Tenho a possibilidade de colocar as ferragens tanto deste lado como deste lado também do equipamento. O módulo permite-me passar a, a situação para um lado ou para o outro. Mantendo a mesma linha que tinha, vamos agora aqui utilizar estas novas ferragens. As ferragens de fixação das portas são específicas e devemos ter algum cuidado no caso delas se avariarem porque a furação é que determina qual é a ferragem que deve utilizar convenientemente são peças sensíveis e que devem ser aparafusadas também com essa sensibilidade, utilizando a máquina sempre nos níveis mais baixos de, de aperto, para que se consiga fazer um aperto correto, mas que ao mesmo tempo não danifique a nossa superfície de nossa madeira. Portanto, eu devo sempre selecionar a ferragem correta, colocá-la na posição, sem grandes esforços, selecionar a parte menos, portanto, volto novamente ao 1 um. Não dá, portanto, teria que ajustar. Vou passar para o 5. Aqui a mesma situação. tanto faria a colocação em ambos os lados de todas as, as respectivas uh, ferragens dentro do móvel. E agora vamos passar à montagem da porta, neste caso das ferragens da porta. Depois então, sim, vamos um, acabar a montagem e a afinação da própria porta quando está aqui, antes de montarmos. Opção para ser mais fácil. O que é que eu aconselho? Em termos da montagem do móvel, ele deve ir assim para a parede, ok? Tal e qual como está. Porquê? Porque porque permite-nos a nós ter menos peso quando fazemos a fixação. No caso, o cliente pretender saber, principalmente quando é uh, uh, os móveis de baixo, para saber se estão todos ao mesmo nível ou não. Há, há, há quem faça já a operação já com as portas. Não aconselho, porque, porque primeiro tem que nivelar os móveis e só depois então é que vão nivelar as portas. Portanto, isto é um procedimento a, a, a fazer. E daí nós trabalhamos só, como nós costumamos dizer, com as caixas, de acordo com a medida que queremos e que nos vão dar a estabilização. Neste caso... Como eu disse, se eu tivesse que fazer a instalação, eu poderia dar perfeita a montagem de um módulo superior de cozinha. Não menos importante, agora é as ferragens. As ferragens de fixação da parede são... Eu vou pôr aqui só uma, só para vocês verem. Portanto, temos a que vai à parede, ok? Se assim se pode dizer, e depois a outra que encaixa na peça, Ok? Importante se repararem é a afinação. A afinação é feita por cima por causa do espaçamento que existe entre a peça e a peça de fixação que vai à parede. Portanto, depois podemos ajustar para nivelar este parafuso que aqui está. Se repararem, se eu fizer assim, podem ver que eu, consoante vou primindo, eu tenho mais afastamento da peça de baixo ou menos, ou menos afastamento. O que me permite a mim nivelar tanto do lado direito como do lado esquerdo do móvel, não falhando. Portanto, todo uh, o alinhamento da, dos móveis que estão. Portanto, esta, como eu disse, à parede, ok? Esta é a situação que irá ficar no, no móvel uh, em questão. Uh, devo selecionar sempre qual é o sítio que vou fazer a fixação. ok Vou virar agora para vocês verem melhor. Okay? Portanto, tenho que fazer a fixação neste sentido e posso o fazer sem qualquer problema sabendo eu que de antemão, depois, a fixação ficar me a neste sentido assim, está bem? Portanto, é uma questão de opção de uma ou outra. Importante, quando nós vamos tirar as medidas da parede, não esquecer, não esquecer que temos sempre, no mínimo, e neste caso, sensivelmente, dois, um centímetro e meio, são 16 milímetros para ser mais rigoroso, da espessura. Portanto, na fixação que eu for fazer na minha, na minha parede, eu tenho que contar com esta situação, tanto de um lado como do outro, que a peça vai ter que ser recolhida de 6 cm aqui, para depois, quando fizer a fixação da outra peça, ter a mesma situação. Portanto, não é não é só chegar e fazer e montar. Então tem que ter sempre a peça e tem que ter sempre a situação de gestão da peça em si. Okay? Então, eu tenho que fazer esta situação, fixá-la na parede, e depois esta irá encaixar por dentro e irá fazer a afinação com a sua Está bem? Importante também frisar que um, a, a fixação pode ser feita neste sentido, ok? Porque tenho aqui a peça que depois vai trabalhar aqui, ok? Portanto, vai, vai ser justa e que vai fazer o espaçamento, esta peça que aqui, aqui está, a função dela é fazer o espaçamento em relação à parede, que é para que fique nivelado a peça, está bem? E daí eu conseguir fazer a nivelação. Esta peça deve ser fixa com os outros parafusos que vêm. No interior. Importante frisar que temos estes dois tamanhos de parafuso e há que frisar o seguinte. Estes parafusos serão para este fim, estes parafusos serão para tudo que é no interior Porquê? porque depois temos que fazer a fixação e eu posso aqui mostrar já uma vez já tem aqui a porta como estes parafusos vão dar para ambas as situações portanto há que terem atenção que eu nunca poderei utilizar este parafuso para este fim porque senão vou passar a furação e vou estragar a, a, a, neste caso a respectiva porta na totalidade portanto serão sempre estes parafusos que aqui estão que me irão dar para a fixação aqui e estes pequeninos para aqui e os grandes para esta peça está bem? em termos de fixação na parede bem podemos utilizar várias peças eu trouxe só para vocês verem escolhi também para fazer a furação se houvesse necessidade trouxe o nosso unel também de 12 volts também com bateria extraível Vantagem do Neo faz de martelo, pode trabalhar com qualquer tipo de broca, faz de, de broquinho e também serve para parafusar. Vantagem, cómodo, situação de direita esquerda, ok? A única coisa que temos que escolher convenientemente neste tipo de equipamento é que tipo de material é que estamos a furar e, portanto, isso, e por isso daí é necessário saber sempre qual é a superfície que vamos trabalhar escolher corretamente o acessório e depois então fazer a alocação. Esta máquina em questão, eu vou só aqui mostrar que no seu interior, só que fazer aqui uma alteração, aqui das caixas, no seu interior vêm todos os acessórios já para nós que podemos trabalhar. Portanto, desde pontas, desde a situação de brocas para pedra, desde brocas também para madeira e metal, portanto temos a opção, a máquina já vem com todos estes tipos de acessórios. Devemos sempre escolher, no caso, como estava a dizer, da fixa, se fizéssemos a fixação deste móvel, devemos escolher uma bucha que permita trabalhar convenientemente um, este, o material que vamos a trabalhar, escolhemos esta por uma questão que permite vários tipos de materiais, como, vós, como podem ver, em, em detrimento do peso que, que o móvel pode levar, e em função disso podemos trabalhar desde betão, alvenaria, tijolo furado, outro tipo de materiais, inclusive é pelador, sempre com a mesma base. Portanto, a vantagem que temos é só escolher o diâmetro correto, neste caso, é uma broca de 8 mm para uma bucha também de 8 mm conforme vem cá. Com 40 de comprimento, para fazer a fixação correta, se nós precisássemos disto. Podemos também depois de fazer a furação, colocar nada mais nada menos que... apertar, fazer o aperto conveniente da situação. Aqui não vamos fazer a fixação porque a estrutura que temos não nos permite fazer isso, mas é só uma simulação que, se tivéssemos que o fazer, poderíamos fazer mediante os níveis que já tirámos, mediante todas estas situações da procura correta de qual é o sítio para montarmos este, este módulo. Continuando, vamos supor que já temos o móvel completamente montado, e então agora vamos proceder à sua montagem da porta. Portanto, esta peça está toda completa, vamos pôr no chão, vamos agarrar na porta. A porta, como eu disse, traz uma ferragem própria também, já é fornecida com a situação. Devemos ter sempre atenção qual é o diâmetro do orifício, vamos aqui dentro buscar qual é os respectivos parafusos. Temos aqui um, dois parafusos destes. Colocamos já... A vantagem deste sistema de módulos é que já traz os furos pré-feitos, portanto não temos que procurar estar a preocupar-nos com onde... qual é a furação que devemos fazer. Voltamos aqui a escolher a máquina, mesmo tipo de bit. Ele libertou. Ok, está feito, está montado. Depois temos a situação da montagem do respectivo este caso está aqui este é o que vem fornecido de série poder se acho que outros tantos Portanto, temos aqui a vantagem de serem transversais ou serem só de montagem é uma questão porque porque é que eles trazem vários tipos de parafuso aqui dentro muito fácil porque este tipo este tipo de, de puxadora pode ser alocado a uma, a uma peça de madeira como pode ser alocado a uma superfície de alumínio, uma porta de alumínio. E, portanto, se fosse para alumínio, eu iria escolher estes dois, que são diferentes. Como eu vou trabalhar em madeira, eu vou optar por estes que aqui estão, que são mais pequenos. E como eu disse, são do mesmo, convém que seja da mesma situação que este, que é para furar e não os agarrar. Se não der, irei optar por aqueles para fazer a furação. muito devagarinho que é para não estragarmos a outra parte da melamina ok já está agora pegamos os dois parafusos um dois já cá estão agora já, já, já só aqui apontar primeiro já vira a peça ao contrário Ok está a minha situação feita antes de dar já aqui para o acessório correto desapertar apertar e temos aqui um philips e é Philips vamos mudar de acessório também correto o acessório correto para fazer mesma situação vou colocar no 1 para perceber até que ponto ele faz o aperto ou não Vamos cá ver, está perfeito. Podem ver, está bem montado. Não é preciso, muitas vezes, danificar a superfície da madeira. Portanto, devemos fazer justo à justa, porque não vale a pena estar a danificar e a introduzir o parafuso para dentro. Então, temos a nossa porta montada, o puxador está montado, as, as ferragens estão montadas. Vamos agora proceder à respectiva montagem de, no próprio módulo, se assim se pode dizer. Só aqui arranjar espaço, que é mais fácil. Só aqui trocar primeiro peças. Vamos colocar o módulo nesta posição, em cima da, da nossa mesa de trabalho. Vamos abrir as respectivas ferragens, ok, para que elas trabalhem naquela posição que ali está, ok, está feito, aqui aconselho, podemos trabalhar de duas, duas formas, ok, se a gente fizer assim, Vamos já aqui só testar aqui como é que está as ferragens montadas, podemos trabalhar com uma chave de fendas ou podemos trabalhar na mesma com a respectiva parafusadora, é uma questão de opção, Portanto aqui temos, temos tudo, Ui. está tudo certinho. Pegamos no respectivo a Fazemos aqui o aperto. tanto e montamos a nossa porta. Importante, se a porta tivesse montada no sítio agora o que é que é importante ver é o nivelamento da porta se é preciso ajustar ou não em função do que queremos temos duas zonas que se pode dizer para fazer esse tipo trabalho tanto na parte superior temos um afinador na parte de baixo temos também um afinador que nos dá mais amplitude ou menos amplitude o que é que isto quer dizer eu posso ter a porta ajustada em função de da parte superior ou da parte inferior portanto aqui vamos fechar aqui a porta Ok, ela parece-me que está toda a nível, portanto não, faz, não faria sentido nenhum. Vamos tirar aqui as cotas, estar a trabalhar sem qualquer problema. Importante, quando nós depois fazermos esta situação aqui que estamos a falar, e se tivermos que colocar outro módulo ao lado, devemos ter em atenção que devemos tirar o nível não por cima desta peça, que aqui está, mas devemos tirar pela união dos dois módulos. O que é que isto quer dizer? Se eu meter aqui o meu nível, este nível pode estar bem tirado para o que eu estou a fazer, mas no entanto, se repararmos, há aqui uma reentrância, até pela própria montagem, vemos que há uma parte mais elevada, que tem a ver com a parte lateral, e então eu devo colocar o meu nível em cima desta zona e não aqui ao meio, porque é para que todos os elementos me fiquem completamente em linha. Portanto, não, para além de eu nivelar aqui, é uma coisa... Mas a união é que é importante porque vai dar o seguimento para os outros modos. Ou seja, isto é válido para a parte superior. Na parte inferior, a única coisa que temos que fazer é, não temos este problema, porque temos a afinação pelos pés. Portanto, e os pés podem ser ajustados em função também. O que eu digo sempre é, antes de fazer este trabalho, o que é que é aconselhado? E o conselho é arranjar, vou passar para este lado, depois de eu ter os dois módulos nivelados um ao lado do outro, devo conseguir agarrar com uma, um sargento, neste caso, uma mordaça, de modo a que eu consiga gerir o outro. E depois então furar, com o vocês podem ver a furação que está aqui dentro. Eu posso escolher um destes furos, ou dois furos, para fazer a conexão ao outro módulo. Portanto, seja para, o la para este lado, ou para o lado de lá é importante frisar que isto tem que ser sempre feito e não podem ser deixados os, os elementos completamente separados um do outro. Portanto, temos mais dois parafusos, escolher estes dois tipos ali ao, ao meio para fazer a gestão disto e depois meter o parafuso e furar um ao outro. E permite-nos a nós rapidamente fazer a fixação dos módulos consoante o que quer. Importante sempre... A ajuda de alguém, não fazer isto sozinho, porque é um trabalho que carece de afinação na parte traseira, como eu vos disse há pouco, afinação pela parte do nível antes de prender uns módulos um ao outro, e só depois é que se deve fazer esse trabalho. Portanto, o projeto está terminado, a parte inferior é muito idêntica, neste caso, à parte superior. Como eu digo, a única situação que temos a mais é a montagem dos pés, que é perfeitamente fácil, portanto ela também já traz os pés, as ferragens, as, as portas e as respectivas um, puxadores. Um, e há, a única coisa que é importante frisar aqui neste campo é, sempre que tenhamos alguma coisa que comprar, optar e ver bem o que é que estamos a comprar. A, a gama é muito extensa, seja para móveis superiores, seja inferiores, e de acordo com as necessidades, temos que olhar sempre para as nossas cotas que vêm remarcadas em todo o, o, a caixa e saber se é mesmo este elemento ou não que vamos necessitar para a montagem. Um, importante frisar que, neste, tanto neste como neste, temos vários tipos de elementos que são armários, pode levar o exaustor cá dentro, pode levar a parte, de, se forem daqueles altos, podem levar uma série de, de, de produtos, fornos, micro-ondas, Uh, placas, no caso dos, deba dos debaixo, temos que escolher se é para a zona onde é o lavatório, se é para a zona onde é a placa, se de por baixo da placa vamos ter um forno ou não. Portanto, a panóplia como podem ver, aqui pela exemplificação da imagem, é vasta e podemos sempre optar pelo melhor. Portanto, de acordo com isto, da minha parte, resta-me agradecer. Bons projetos um, e, como podem ver, um, todos, uh, com a colaboração todos em casa, podemos nada mais nem menos fazer estes projetos que nos vão dar outro alento até para a arrumação uh, daquelas situações, ou não só de, da cozinha, mas também aproveitamento de outras áreas que até agora estavam completamente descompensadas em termos de uh, arrumação, que agora podemos rapidamente uh, fazer um, estes projetos em casa com as ferramentas da Bosch, com algumas ferramentas manuais também. E indo em conta às vossas necessidades. Muito obrigado e mais uma vez agradecer ao pela, pela pela pelo convite, por nos ter convidado para esta sessão. Espero ter sido útil. Qualquer questão, dirigirem-se a uma loja um, e fazerem as vossas aquisições. Nós esquecendo também a área de planeamento que existe dentro da loja e que é uma mais-valia para quem traz, às vezes, áreas grandes ou que precisa também de alguma coisa. Em nome da Voz, muito obrigado. E bons projetos.